Atrelada à escolha das lideranças na administração pública, está um ponto fundamental da gestão de recursos humanos. Como equilibrar critérios técnicos e políticos na escolha desses dirigentes? Técnica ou política, como deve ser esta decisão? Sobre esse tema, conversaremos com o professor Fernando Coelho, doutor em administração pública e professor de gestão de políticas públicas da USP. Este é mais um Conversações. Professor Fernando, como equilibrar critérios técnicos e políticos na escolha dos dirigentes públicos? Essa é a grande questão do debate hoje da profissionalização da gestão pública. Né? Porque o debate tradicional sempre faz referência apenas né, e tão somente aos concursos públicos. Né? E o debate mais contemporâneo começa a discutir a questão da profissionalização para além do mérito do concurso público, né, também o um mérito dentro desses processos de flexibilidade de ocupação de cargo público, que é o cargo de livre provimento. Em primeiro lugar, quando nós falamos de dirigente público, é importante nós situarmos que o dirigente público são aquelas pessoas hoje que fazem o um movimento entre né, os mandatários políticos, os governantes, né, com o corpo da burocracia. Então são pessoas centrais, né, para trabalhar a transformação das ideias deste governante né, em projetos e da capacidade desses projetos serem executados dentro das organizações públicas. Né. Esses dirigentes públicos, então, estão em funções né, ou de assessoria né, ou de direção. Né. Logo, qual o papel que eles têm a cumprir? Né? É um papel central que ora é um papel político, né, e político aqui com P maiúsculo, da negociação, da articulação, do convencimento, da mobilização, né, e ora é um papel técnico da, da pessoa ali que conhece os meandros da gestão pública em termos de instrumento, de ferramentas, né, de modelos de gestão, para ver dentro dessa caixa né, de ferramentas e de instrumentos qual é a mais adequada, né, para fazer esse movimento de implantação né, desse projeto político em termos de um serviço público ou de uma política pública. Ou seja, não dá mais para separar né, dentro de um debate muito antigo a questão da política, da questão da administração, porque esse debate sempre foi muito dicotômico. Né? No passado se pensava... Né, Olha, aos políticos cabe fazer política, a burocracia cabe fazer a administração. No presente, esse debate está cada vez mais relacionado, imbricado. Né? Até com a entrada cada vez mais constante da sociedade civil na administração pública, torna isso mais... Exatamente, ou seja, a sociedade civil a partir do controle social, né, começa a cobrar dos seus governantes aquilo que foi, por exemplo, prometido numa eleição. Né? O processo de competição político-eleitoral vai exigir dos governantes apresentar um resultado, porque se não apresentar, ele não consegue se legitimar né? e não consegue ter continuidade do seu projeto político. Então, naturalmente, vem acontecendo um movimento né, de ocupação desses cargos de direção pública a partir não apenas da indicação política, mas da indicação técnica, que é o que nós chamamos né, da indicação técnico-política. Né? Então você começa a tentar a mesclar essas competências políticas com essas competências técnicas. Claro que avançar com isso no Brasil, né, que tem uma tradição né, muito forte de ocupação de parte desses cargos em comissão, apenas por processos de loteamento ou baseado nas relações pessoais a partir da gramática fisiologista né, não é muito fácil. Nós não vamos fazer isso né, em alguns meses, ou nós não vamos fazer isso né, em poucos anos. Mas isso vai mudando né, também de uma forma muito gradual. Né, aquilo que dentro do debate de políticas públicas nós chamamos do incrementalismo. Então vão, vão surgindo né, algumas oportunidades, vão surgindo algumas inovações, né, que as pessoas começam a olhar para aquilo e falam, olha, isso está dando certo e aquilo começa a ser disseminado né, e legitimado. Por exemplo, alguns governos já adotam hoje a questão de alguns critérios de certificação né, profissional para ocupar determinados cargos de direção pública. Esse é um debate que você tem hoje né, em algumas organizações públicas na administração indireta, sobretudo empresas públicas que competem hoje com outras empresas no mercado. E, portanto, é muito premente que dentro dessas organizações né, também tem um senso de profissionalismo, né, até por, um, por uma questão de sobrevivência. Isso é um debate que ocorre dentro da própria administração direta, e temos exemplos em alguns governos estaduais no Brasil, não estou dizendo que apenas há este caminho, mas é um primeiro caminho, dizer, olha, para ocupar esses cargos aqui em comissão, é importante que a pessoa tenha né, esses conhecimentos, porque se não tiver, não vai conseguir exercer né, a sua função técnico-política. Né? Talvez até consiga, de um ponto de vista das articulações políticas, mas vai ter que estar muito bem assessorado do ponto de vista técnico. E muitas vezes essas assessorias também não estão à disposição. Então é fundamental hoje que esse profissional que, se, que chegue nesses cargos de direção pública, ou seja, os dirigentes públicos, tenham a mescla dessa competência política com essa competência técnica. E o primeiro caminho para isso, né, é o processo de certificação, quando você quer induzir. Outra forma né, é uma forma natural, né, onde os próprios governantes começam a se dar conta, como você bem colocou na sua intervenção, a partir de questões da própria sociedade. A sociedade vai lá, né, exige, o governante sabe que dentro daquela equipe tem que ter um conjunto de pessoas com determinadas competências para poder conduzir né, os seus então, esse é um caminho natural que a gente vem trilhando no Brasil. Se nós fizermos hoje uma pesquisa no Brasil, né, uh, em vários níveis de governo, né, considerando... Aí, as organizações da administração direta no poder executivo, mas também organizações da administração indireta, claro que boa parte dos cargos de livre provimento relacionado à assessoria e direção ainda são muitas vezes ocupados simplesmente por critérios políticos apartados de aspectos técnicos. Mas já tem uma boa parte desses cargos também que são ocupados né, por pessoas a partir de critérios né, políticos, né, mas também olhando não só para a política da relação partidária ou pessoal, mas também a capacidade de articulação e negociação daquela pessoa né, com a sua capacidade administrativa. Não é à toa que você percebe que em governos onde as carreiras de elite burocrática já estão consolidadas, parte dos cargos em comissão na administração pública são ocupadas por essas pessoas. Independente de filiação partidária, pertencimento a um determinado grupo político né, e assim por diante. Por exemplo, podemos pegar a carreira novamente de EPPGG né, e fazer um estudo dessa carreira no governo federal ou em alguns governos estaduais que já implantaram há um bom tempo. Né. Parte dos cargos em comissão hoje... Né, são ocupados por pessoas que advêm dessa carreira, o que mostra né, que já há um processo de aproveitamento desses quadros administrativos dentro dessas funções de direção pública. Obrigado, professor. Bom, na próxima semana trataremos do tema RH e valor público, continuando nossa conversa com o professor Fernando Coelho. Até o próximo Conversações.